Olá, bem-vindos ao webinário da Academia Brasileira de Ciências. Essa é a oitava edição sobre esse tema que afeta a todos nós, o mundo a partir do coronavírus. E o tema de hoje vai ser o impacto da pandemia nas populações fragilizadas. Populações fragilizadas e a pandemia é o título. E a pergunta é como promover políticas públicas para combater a propagação e os efeitos da Covid-19 nas favelas e periferias, entre os povos indígenas, entre os moradores de rua e outras populações fragilizadas. Para discutir essa questão, estarão conosco a acadêmica Maria Manuela Carneiro, que é antropóloga, professora titular aposentada da USP e professora emérita da Universidade de Chicago, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, e da Academia Mundial de Ciências. A socióloga Márcia Lima, professora do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo e pesquisadora do SEBRAP, onde coordena o núcleo de pesquisa e formação em raça, gênero e justiça racial. E a educadora e ativista social Eliana Souza Silva, doutora honores causa pela Queen Mary University de Londres, líder do grupo de pesquisa do CNPq sobre políticas de prevenção da violência, acesso à justiça educação e educação em direitos humanos e fundadora da Associação Redes de Desenvolvimento da Maré. Os povos isolados da Amazônia, quase todos, são povos que já tiveram contato e que, diante do massacre, mortandade, e a mortandade que eles experimentaram por causa de epidemias, né, resolveram se isolar. O Davi Yanomami, quando foi agora a, em começo de abril, perdão, em começo de março, foi a Genebra para uma sessão de direitos humanos na ONU, ele chamou muito a atenção justamente que, os, que existem Yanomamis isolados que agora estão sendo abordados por garimpeiros. Esses isolados agora estão sendo contatados à força, que é o maior perigo, porque eles não têm absolutamente nenhuma defesa imunológica. A gente realmente está numa situação em que essas mortes elas estão acontecendo, elas não estão sendo registradas dentro desse contexto, que eu acho que tem a ver com todo com todo o contexto político que a gente está vivendo, que justamente coloca é muito claro, né, tipo essa, essa perspectiva de, é, de um entendimento de que todas as pessoas, de alguma maneira, vão ser contaminadas e que a, é, uma boa parte dessa contaminação, ela, as pessoas não vão ter o efeito né, letal que, que tem para algumas pessoas, porque são pessoas que já estão negligenciadas historicamente também. Então, assim, deixa deixa ver o que vai acontecer. Então, por isso que eu acho que tem essa toda essa abertura aí que está se falando em relação à questão da economia. Não existe essa dicotomia economia e saúde, mas eu acho que existem setores que têm muita visibilidade em termos de mídia, né, com apoio do presidente da República, que estão construindo essa narrativa. E esses empresários, realmente, que querem, é, é, que vão para a rua de máscara e carro importado fazer passeata na Paulista ou na, na Vieira Solto e na nas orlas do Rio de Janeiro, né, eles querem justamente que essa mão de obra para eles ela é uma mão de obra que pode ser reposta. Eles vão ficar em casas protegidos, reabrindo os seus comércios com mão de obras que podem ser contaminadas, infectadas, mortas e repostas. Não se trata só de populações frágeis, mas também de populações que são fragilizadas pelas políticas públicas. Essas políticas públicas que parece que foram imaginadas sempre para um cidadão, padrão, né, da classe média urbana, né, e que nunca se colocaram a questão de outras populações que vivem completamente de forma uh, completamente diferente, como é o caso dos indígenas aldeados, né? Essas políticas públicas nunca foram adequadas aos uh, a esses a essas populações e no caso e isso fragiliza ainda muito mais os povos indígenas. A questão do auxílio, ele é uma, digamos assim, foi uma das medidas do governo federal, só que tem tem questões muito específicas em relação ao recebimento desse benefício. É, no caso, uma coisa que a gente vê muito nas favelas, e assim, muitas pessoas ainda não têm CPF, muitas pessoas não, não têm, é, enfim, acesso a, a, enfim ao banco a ter conta bancária então isso concretamente é um problema é, e também tem um outro problema que é, as pessoas estão com muita dificuldade de acessar diretamente esse recurso na facilidade que ele é divulgado o modelo americano de saúde por exemplo é um país riquíssimo né onde a situação dos Estados Unidos chegou onde chegou por quê para o um modelo de, de de saúde nos Estados Unidos, né, o modelo privatista de saúde, levou ao caos que, que da gestão da saúde. É, então, acho que tem a ver, sim, né, tem a ver com as escolhas que se faz de gestão, de modelo de desenvolvimento, modelo de crescimento, onde você é, acho que tem situação, saúde tem que ter tem que ter o Estado na gestão da saúde, acho que isso é fundamental, educação, a saúde são direitos fundamentais básicos onde a gente não pode prescindir é, é, é do Estado de forma alguma, como a proteção em torno do trabalho, ela também tem que ser gerenciada, gerida de alguma maneira, é uma proteção social. A gente tem concretamente, assim, de uma maneira muito cruel, um número muito significativo de famílias que realmente estão passando fome, que não tem o que comer, e, e é, o mais é, assim chocante é que muitas dessas famílias já estavam num processo de, é, dessa situação, de estar tá passando fome, né? uma coisa que fazia tempo que eu não via lá na Maré, por exemplo. É, a gente tem uma população de rua significativa na Maré, então a gente tem se formou é, há sete anos uma cena de, de pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, e tem uma questão séria que é a perda de renda. Então, assim, é, existe uma frente de, de renda para as mulheres, é, então, elas estão produzindo essas refeições e elas estão fazendo máscaras, costureiras. E, e tem uma outra frente que, que tem a ver com essa questão da contaminação das pessoas, tem a ver com a saúde das pessoas. A gente está numa situação em que a gente faz um, solta um boletim semanal, em que a gente vem a gente faz uma pesquisa semanal, né, a partir de um canal que foi criado de WhatsApp com os moradores, eles reportam é, é, para uma equipe social que tem psicólogo, assistente social, uma advogada. E aí a gente vem tentando é, criar uma referência junto com a Fiocruz para essas pessoas poderem ter acesso aos serviços de saúde que estão completamente lotados e, e sem nenhuma estrutura. É muito curioso, principalmente em relação ao Sistema Único de Saúde. né? Como a gente vê hoje, é, formadores de opinião, jornalistas, é, Rede Globo, né, falando do SUS como grande patrimônio nacional, é muito curioso isso. Ao mesmo tempo também que determinadas é, políticas públicas de proteção social foram fortemente, rapidamente acionadas como o Cade Único, né, que foram durante décadas, é, né? durante pelo menos as duas últimas décadas, condenadas como políticas assistencialistas, né, políticas de transferência de renda, se não houvesse esses cadastros, né. A gente não teria como ter, é, ter socorrido de maneira tão rápida a população? O SUS, quando há óbito, ele não coloca etnia. Ele coloca uh, pardo. É, e quando coloca... Quando coloca. Quando coloca. Não, mas é, em geral eles colocam, né? E, e isso significa também uma maneira de subnotificar os óbitos indígenas. Né? Além de não respeitar uma coisa que é muito cara aos, aos indígenas, que é essa, essa sua seu pertencimento a um certo povo. Uh, muitos muitos povos indígenas estão uh, se lamentando, uh, particularmente, de óbitos de velhos, porque são, são eles que ensinam os jovens e, e não as escolas. São eles que uh, transmitem a, as tradições para os seus netos. Né? E, e, então está sendo sentido isso como um problema de, de, de educação também, além de um problema de, de luto familiar. Quando a pandemia chega, é, o que a gente tem muito claramente é que esses serviços públicos, essas políticas públicas que já eram é, altamente questionáveis no, no, no seu na sua efetividade, no seu funcionamento, né, é, que já não atingia a totalidade da, das, das dessas populações, quando chega em 2020, chega a pandemia, a gente tem uma situação muito é, complicada, porque é, a, a clínica da família, a UBS, né, como é em São Paulo, é, se ela já era completamente é, não efetiva né, na, na sua missão ali de atender a população em relação à questão da saúde, ou a própria Lupa, é, a unidade de pronto-atendimento, que na Maré, por exemplo, tem uma. E nas periferias do Rio a gente tem as upas instaladas se elas já não cumpriam a missão delas ali com as doenças é, que já faziam parte ali daquele contexto com a pandemia isso se aprofunda bastante né eu acho que elas deixam claro que a ciências sociais são um componente importante desse esforço para mitigar os efeitos da, da epidemia da pandemia da covid-19 e trazem uma luz muito útil para a situação social do país. E também para o fato de que essa pandemia está atingindo especialmente essas populações que já eram fragilizadas antes e que se tornam ainda mais frágeis diante dessa pandemia. A questão da desigualdade é importantíssima nesse país. Ela fragiliza, não apenas essas populações, ela fragiliza o país, ela limita as opções do, do Brasil, né? ela limita o protagonismo internacional do Brasil. Então, é uma, são questões que aparecem aí, que não são de hoje que estão aí, né? mas que se agravam nessa pandemia, que colocam uma questão muito importante. Né? Vem aí uma recessão, estamos já numa recessão, a recessão vai ser aguda, e a pergunta óbvia é quem é que vai pagar esse preço? Como é que esse custo vai ser distribuído? É? É, precisamos evitar aumentar a desigualdade no Brasil Porque ela já é muito grande O Brasil é um dos campeões internacionais na desigualdade é? Então essa é uma questão importante E a outra questão que está se colocando também com muita força aliás, Em toda essa série, mas especialmente nessa Que fala sobre essas populações fragilizadas É a questão da vida é? Essa questão que vai acima de tudo as pessoas dizem o que está acima de tudo, o que está acima do país. Eu acho que a questão da vida, o direito à vida, está acima de tudo. Essa vida que não tem preço, essa vida que não pode ser resumida a uma planilha de números, como querem alguns economistas, essa vida que não pode ser precificada.